a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso debate é, A Grande Sociedade, qual o projeto de desenvolvimento para o Brasil do futuro? Estamos aqui na Fundação Perseu Abramo, vamos iniciar essa manhã de debates com é, dois debates O primeiro debate agora na manhã é, terá o tema de capitalismo e desigualdades, passado e presente E após as 11 horas vamos ter um outro debate sobre as desigualdades no Brasil e o legado dos governos petistas no combate à desigualdade. É, nós estamos lançando aqui hoje esse documento, A Grande Sociedade, qual é o projeto de desenvolvimento para o Brasil do futuro, que conta com seis textos, seis contribuições, é, dos nossos ilustres debatedores aqui, desse primeiro debate e do debate a seguir, que vai estar disponível no nosso site, brasilcopovoquer.org.br, então, para vocês poderem acessar também e terem, poderem acompanhar também esse debate é, é, pelo, pelos textos dos, dos nossos debatedores aqui. É, lá no nosso, no nosso site, brasilcopovoquer.org.br, vocês também podem participar das conversas que estão é, ocorrendo é, agora nós temos uma conversa sobre fome e miséria então vocês podem entrar lá e opinar votar nas nas, nas opiniões que estão que foram colocadas lá e também dar a sua própria contribuição né? se você acha que a sua, você tem uma ideia para para o combate à fome e à miséria no Brasil você pode também é, escrever a sua contribuição lá e participar desse debate conosco na semana que vem nós vamos estar fazendo o lançamento de cinco novas conversas também sobre drogas, sobre recursos naturais, sobre educação, liberdade de expressão e censura e sobre o trabalho. Então, a gente convida a todos e a todas para que participem também conosco, lá no nosso, no nosso portal também. Então, vamos passar aqui para os nossos debatedores. Nós temos aqui é, a professora Leda Paulani, professora da, da FEA, da USP, nós temos o Gabriel Gaspar, que é jornalista e mestre em literatura pela Sorbonne e Paris 3, E nós temos o professor Márcio Postman, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp e presidente aqui da Fundação Perseu Abrão. Então, eu vou passar agora para a professora Leda Paulani para fazer a fala inicial dela. É, bem, bom dia a todos que estão aqui, a todos e todas e aos que estão nos assistindo. Uh, nós fizemos uma combinação aqui da mesa, então fizemos uma linha do tempo aí, eu vou falar um pouco mais de passado, vou falar de capitalismo e desigualdade um pouco mais no passado e os, e os meus colegas aqui de, é, de mesa vão é, falar de presente e futuro né? bem, é, eu começaria lembrando que o filósofo Friedrich Hegel é, disse que a humanidade entra numa fase que ele vai chamar de modernidade. Modernidade é uma época em que o que o que o que a define é sempre aquilo que é novo, né? O novo define essa essa etapa da história humana. É, ele fala que a humanidade se consome sempre no afã de é, experimentar aquilo que é novo, aquilo que está por vir. É, de modo que, de alguma maneira, a modernidade seria também o fim da história, porque tudo que é novo já está incluído nesse nesse tema de modernidade, mas é um fim da história que é uma história sem fim, na realidade. né Não é o fim da história do, do Fukuyama. Bem, por que, que eu trago esse conceito? Porque eu acho que é, o conceito do Hegel nos ajuda a pensar que é, essa nova etapa que o Hegel diz que se inicia nos séculos XV e XVI, mas que a humanidade só se dá conta dela no século XVIII, né? com o iluminismo, com é, o enciclopedismo, com as revoluções políticas, no final do século XVII é, é, já tínhamos sido a Revolução Gloriosa na Inglaterra. É, o que isso tudo traz de comum é uma espécie de consciência de, do homem como gênero, né? que... A, a, que essa nova etapa da, da história traz. A modernidade, ela traz como presentes possíveis para o homem a liberdade e a igualdade. É isso que está, de alguma maneira, no grito de guerra da Revolução Gloriosa e, muito mais explicitamente, no grito de guerra da Revolução Francesa. Muito bem, mas toda essa... E, e o que quer dizer essa... Uh, essa, uh, enfim... Uh, Consciência do homem como gênero, quer dizer que tudo apontava para uma sociedade em que o princípio eh, formador dela não seria mais uma sociedade, eh, não seria mais a hierarquia, né? então pessoas que já são superiores ou, inferi ou inferiores de nascença, né? não seria mais uma sociedade onde haveria senhores e escravos, nem senhores e servos, eh, classes altas e classes subalternas, mas uma sociedade de iguais, né? É, uh, ocorre que essa igualdade, que acabou sendo reivindicada politicamente, ela serviu para atender a interesses de uma classe particular e específica, que era a burguesia, que ascendia né, tanto é, nos Estados nacionais mais fortes, ou seja, na Inglaterra, e também na França, depois na Alemanha, nos Estados italianos, etc. ora Então, a burguesia foi obrigada em função de seus próprios interesses, a reivindicar a igualdade, porque era a forma de destituir a nobreza dos seus privilégios e de fazer com que o poder material que ela já tinha né, e que vinha conquistando a passos largos, que se afirmava com a Revolução Industrial, também passasse a ser poder político. Ora, acontece que igualdade não é uma palavra de ordem sem consequências. né? E ah, os movimentos, a sociedade como um todo foi empurrando esta palavra igualdade para muito além do que aquilo que servia e se adequava aos interesses estreitos da burguesia. Né? Então, qual que é a contradição que já se forma aí? É que a base material desta consciência do homem como gênero que essa modernidade traz ao homem assim como os presentes que ela promete a ele, né, a liberdade, a igualdade, esta base material é uma base que é... Um, que é o modo de produção capitalista, como Marx uh, um, co colocou, né, designou, é uma base que ela é contraditória porque ela produz justamente o inverso. Né? Ela produz a desigualdade. E ela produz crescentemente a desigualdade né, porque ela produz riqueza num polo e pobreza no outro. Riqueza com a acumulação de capital e pobreza no outro polo. Né? É, essa é a lei geral da, da acumulação capitalista que, tá, que Marx descreve lá na, no capítulo 23 do livro 1 do Capital. Muito bem. É, se a gente pegar um pouco a, a história das leis da pobreza, né, que é, enfim, tem como seu cenário principalmente a Inglaterra, a gente vai ver que, primeiro, né, essa liberdade sequer formalmente ela era, ela era garantida no início, porque as pessoas eram obrigadas a trabalhar. Né? Se não quisessem trabalhar, uh, em princípio, a liberdade humana diz, bom, trabalha quem quer, quem não quer, é... não trabalha, pede esmola, vive de brisa, faz qualquer coisa. Né? Mas não, né? no início a Revolução Industrial precisava de braços e, portanto... Uh, havia leis que obrigavam a, a trabalhar, né? as pessoas a trabalharem, as leis contra a vagabundagem eram leis draconianas se o sujeito fosse pego, se, uh, poder trabalhar e sem trabalhar ele podia ser preso, ele podia ser arrastado por uma carroça ao longo das, das vias na cidade enfim, coisas terríveis, corta a orelha eram coisas assim, meio né? é, bem brutais assim. bem então, não tinha liberdade. Bom, e a igualdade, muito menos, né? porque a igualdade, o Marx formalmente demonstrou que ela era impossível dentro do capitalismo, e a paisagem urbana das grandes cidades industriais na Inglaterra ia mostrando isso crescentemente. Ao lado da acumulação de capital e da riqueza que crescia, você tinha os bairros cada vez mais fétidos, cada vez mais apinhados de gente sem nenhuma condição, crianças trabalhando, etc. etc. Muito bem. As leis, uma, uma lei da pobreza que marcou a diferença foi a chamada Spin, Land. Né? É, por que, que ela marcou a diferença? Porque ela, ela, foi, é, ela foi promulgada por um condado desse nome, na, na, no norte da Inglaterra, é, porque o preço dos cereais tinha subido muito. Então, ela era uma espécie de complemento que... É, a, a, o Estado dava para as famílias quando o preço do pão subia demais, né? a depender do número de filhos. É, e, e isso marcou uma diferença em relação às leis anteriores, porque é, mostrou né, que a pobreza ela era também socialmente produzida. Ela não era só um decorrente de causas naturais, como... É, colhetas ruins, intempéries, etc. Não, tinha, uma, tinha uma, uma, um elemento, aí o preço, que é uma, um, um elemento que é socialmente produzido e que estava afastando as pessoas dos, dos alimentos. Né? Bom, rapidamente, essa Spinhamland, ela se transformou no sistema Spinhamland. Por quê? Mais adiante, três décadas depois, é, passou-se uma, uma, uma autorização lá de que os, de que os proprietários é, de terra e os, e os industriais e quem empregasse pessoas assalariadas podiam reduzir os salários porque as paróquias complementariam os salários com o, o spin Então, a burguesia tomou em seu benefício, né, essa, essa lei. Bom. Nós tivemos aí... Quanto tempo ainda tem? Dois minutos. Nós tivemos aí um período... Então, quer dizer, não, não tem jeito. Eu contei um pouquinho essa história para dizer o quê? Não tem jeito. Né? É a, a desigualdade é a irmã mesa do capitalismo. Houve um período da história em que uh, nós tivemos a ilusão de que isso não era verdade. Foram chamados 30 anos dourados do capitalismo porque houve um crescimento econômico muito grande, houve uma redução da desigualdade de renda, houve instituição do estado do bem-estar social, o desenvolvimentismo aqui na América Latina, apesar de que concentrou renda aqui, né? mas, de qualquer maneira, no centro do sistema, é, você teve uma uh, ilusão de que era possível... Né? ter acumulação de capital e, ao mesmo tempo, redução da desigualdade e redução da pobreza, com crescimento constante de salários e aumento do padrão de vida dos trabalhadores. Bom, isso tudo veio abaixo, né? isso tudo veio por terra. É, nesse período, inclusive, se disse que Marx teria errado, né? que uma das previsões que o Marx fez estava completamente errada, que era justamente essa previsão de que o capitalismo produzia riqueza de um lado e, pobreza de outro, né? É, hoje o Marx está completamente certo novamente, né? Porque é, passados, passado esse período excepcional na história do capitalismo, é, as políticas neoliberais e a redução da capacidade do Estado de, de intervir no processo de desigualdade, vem é, aumentando cavalarmente a desigualdade inter e intra-países. Né? O Brasil é um exemplo à parte, é, porque mostra que, justamente com a intervenção do Estado, você pode reduzir as, as desigualdades, ainda que nós tenhamos caminhado muito pouco e que a gente não tenha feito mudanças estruturais capazes de reduzir estruturalmente ou definitivamente a desigualdade no nosso país. Eu vou parar por aqui para não passar meus dez minutos. Obrigada. Obrigada, professora. Então, vou passar agora a palavra para o professor Márcio Póstico. Olá a todos que nos acompanham, aqui diretamente da Fundação Perseu Abramo, bem como pela, pela TV FPA, pela Facebook, enfim, demais eh, mecanismos que nos pos possibilitam eh, fazer esse, esse debate, essa contribuição de forma mais ampla. Eh, nós tivemos aqui na abertura desta, desta mesa uma importante contribuição que resgata eh, uma visão a partir de Hegel, muito interessante, é, mas eu quero, na verdade, aqui também começar, é, justamente buscando um autor clássico, mas não no alemão, mas sim no francês, Jean-Jacques Rousseau, para numa, uma parte muito rapidamente definir, na verdade, essa conceitualização do que é desigualdade, é porque a desigualdade é uma marca do capitalismo. Né? Se tem capitalismo, tem desigualdade. É intrínseco ao desenvolvimento do capitalismo a presença da desigualdade. Nós não temos experiências no mundo, talvez nos últimos 300 séculos, 300 anos, de é, alguma experiência de capitalismo sem desigualdade. Tem capitalismo com menor desigualdade, com maior desigualdade, mas o capitalismo, ele, na verdade, é um modo de produção que se assenta na desigualdade. A segunda parte da minha, da minha exposição é, é, na verdade, fazer uma, uma breve anal analogia do que foi possível, em determinado momento do tempo, é, haver redução da desigualdade, o que talvez era inimaginável para alguns autores do século XIX, e, por fim, terminaria tratando do tema da desigualdade no Brasil. Bem, então, é, nós temos basicamente mais de 250 anos em que a, o tema da desigualdade tem sido recorrente é, na literatura especializada é, e também na própria orientação das políticas. Né? É importante nós termos clareza que a política pública, a política de, de intervenção, de enfrentamento à desigualdade, ela se nutre não é, de uma visão teórica, abstrata, que alimenta a política. Né? E a primeira, uma das principais experiências, não diria a primeira, mas uma das principais experiências de entender o que é a desigualdade é uma contribuição que vem... É, ao redor de 1750, é, por Jean-Jacques Rousseau, que é selecionado num processo de, de, de escolha para é, oferecer uma interpretação sobre a desigualdade na humanidade. E ele define a existência de dois tipos de desigualdade. Né? Uma primeira desigualdade talvez seria, nos, nos termos de hoje, mais a diferença, e não necessariamente desigualdade, mas ele utilizou o termo de desigualdade natural, a desigualdade que provém da natureza, uma espécie de desigualdade espontânea, que seria aquela desigualdade que resultaria da diferença de gênero, né? a diferença de idade, é da natureza humana haver diferenças não é? entre homem e mulher, jovem e, e, e pessoa com mais idade, desigualdades, portanto, presentes na, na, na evolução da, da, da humanidade. Mas havia uma nova desigualdade que seria justamente desigualdade política uma desigualdade construída não é? ou seja nem tudo que se se pode perceber como desigualdade seria identificado como desigualdade porque para ser definido como desigualdade pressupõe o entendimento a conscientização de que há uma injustiça e portanto para ele a desigualdade essa desigualdade construída seria uma desigualdade política que ela poderia ser alterada pela consciência humana e pela intervenção humana através da política. E para ele, naquele momento, há quase três séculos atrás, o ponto fundamental da produção da desigualdade é a propriedade, a propriedade privada. Se há é propriedade privada, ela é o elemento central do, da geração da desigualdade. Né? Então nós teríamos dois tipos de desigualdade, uma desigualdade natural e outra uma desigualdade construída. Por que, que é importante, a é meu modo de ver, a ideia da desigualdade construída? porque com o passar do tempo não é, há uma espécie de conscientização do que, que é desigualdade. Certo. A desigualdade é tudo aquilo que a humanidade entende como sendo injustiça. Se a humanidade não entende, se o ser humano não entende como injustiça, ela não seria uma desigualdade, seria uma espécie de naturalização da desigualdade, seria uma, uma desigualdade, é, uma diferença e não uma desigualdade. Não é? Isso significa dizer que nós nós, né, estudiosos, pesquisadores, temos um papel muito importante na contribuição para definir o que é injustiça, porque é com base na percepção de justiça que se constitui, então, o entendimento da desigualdade e, por sua vez, as políticas que vão intervir sobre a desigualdade. Então, nós temos uma disputa no campo das ciências sociais, na produção do conhecimento, na produção dos dados empíricos, para definir o que é desigualdade, né? Então, a, a, o papel da ciência, nesse sentido, não é neutro, porque a ciência pode perfeitamente produzir estudos que, na verdade, levam à pasteurização, à naturalização da desigualdade, à tá? deslegitimação do que seria uma justiça. Então, quando a gente analisa, meu modo de ver, a, a problemática da desigualdade no capitalismo, é, é necessário também tratar daqueles que produzem conhecimento sobre a desigualdade. O tipo de dado produzido, está certo? É, nesse sentido, se nós vamos tratar do tema da desigualdade no Brasil, não é? nós vamos lá logo e perceber que a produção dos dados, a produção oficial dos dados, já é uma produção apontada para a legitimação da desigualdade. Veja: a primeira informação oficial de dados a respeito da desigualdade econômica, que seria a desigualdade proveniente da renda, foi apenas ofertada em 1960. O censo de, primeiro censo demográfico, nós temos censo no Brasil desde 1872, mas o primeiro censo a apontar informações sobre renda é de 1960. O segundo censo, de 1970, produz também dados de renda e já vai, ali no, na década de 70, começar um debate intenso sobre o aumento da desigualdade durante o período da, é, da ditadura militar. Em 2016, nós temos uma outra inovação, que foi pela primeira vez né, que se tornou públicos dados de renda e riqueza provenientes da declaração de imposto de renda. E nós temos imposto de renda desde a década de 20. E essas informações nunca foram tornadas públicas. Então, ao não tornar público, você não mostra uma parte importante do que é a realidade do país. Então, a produção, as, as informações não é? o, o governo, em última análise, é o poder público que ele tem acesso à informação e, ao não disponibilizar a informação, ele não permite a conscientização da desigualdade. E, nesse sentido, então, esses órgãos, na verdade, ajudam a legitimar a desigualdade, torná-la um processo natural. Se nós formos fazer uma revisão bibliográfica né, antes da ascensão dos governos, liderados pelo Partido dos Trabalhadores, a partir de 2002, 2003, um balanço da literatura produzida no Brasil é, em grande parte, um balanço de uma literatura que aponta para a legitimação da desigualdade, porque é uma discussão fundamentalmente assentada na renda do trabalho, produzida através do censo demográfico e das pesquisas em geral que têm dificuldade de, de, de, de, de é, capturar as informações da renda da propriedade. Então, esse, esse, esse uh, direcionamento do debate, a partir do tipo de informação que você tem, vai levar a é? uma produção do conhecimento que desfoca a problemática da desigualdade, praticamente assentada na questão do trabalho. Então, nós vamos ter uma, uma enorme produção, por exemplo, proveniente de vários autores importantes, que entende a desigualdade como sendo quase um produto natural do mercado de trabalho. Um produto, uma visão do capital humano, que basta elevar a educação, a qualificação, que as pessoas vão se posicionar melhor no mercado de trabalho, ter uma renda melhor e redução da desigualdade. Então não toca na problemática da desigualdade produzida pela propriedade, da desigualdade do capital. Então esse tipo de informação, conhecimento produzido pela academia, pelos pesquisadores, tá certo? de certa maneira, orienta o tipo de política pública que você vai ter no país, que tira, deixa de fora toda a problemática da desigualdade gerada pela propriedade. Um tema levantado há mais de 250 anos. E a experiência do Partido dos Trabalhadores, dos governos é extremamente exitosa do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade da renda, do trabalho, da renda é, que passa pelo fundo público, pela presença do Estado. Houve uma melhora inegável em todos os dados. Agora, quando você começa a ter acesso às informações da renda proveniente do capital, da riqueza, nós vamos perceber que, na verdade, os avanços... Estão limitados à renda do trabalho, à própria eh, participação do fundo público, mas a renda da propriedade do capital pouco avançou. E essa é uma questão muito importante nos dias de hoje. Tá certo? Nós não podemos perder de vista o papel da pesquisa da informação, porque é ela que, na verdade, ajuda as intervenções favoráveis ou não ao enfrentamento das desigualdades. Né? não sei se tem mais um minuto, um comentário que eu ia fazer a respeito de como foi possível reduzir a desigualdade é, em países de capitalismo avançado, no centro do capitalismo. Nós tivemos praticamente o século XX, é uma marca na história do capitalismo como uma primeira oportunidade de redução da desigualdade, não é o desaparecimento, a superação da desigualdade. E, a meu modo de ver, pelo menos, essa desigualdade somente ocorreu no período em que houve um interregno da globalização capitalista. Ou seja, nós tivemos uma primeira onda de globalização entre 1870 e 1914. Né? Quem estudou aquele período não chamou de globalização, chamou de imperialismo, mas como nós hoje usualmente usamos a palavra globalização, só para dizer que teve uma... Antes dessa que nós estamos vivendo atualmente, a partir dos anos 80, nós tivemos uma... uma, uma, uma que antecedeu, tá? que termina basicamente em 1914, com as duas grandes guerras mundiais, e nós tivemos uma segunda onda que se inicia onda da globalização, que se inicia na década de 80. Então, a experiência de redução eh, significativa, não apenas da, da, da desigualdade econômica, mas também as desigualdades sociais, culturais, políticas, né? porque nós estamos falando de desigualdade, é um conceito multidimensional. Né? É, a desigualdade foi possível ser reduzida no capitalismo num período em que houve o um interregno da globalização, em que você teve experiências de políticas nacionais, de estados nacionais. Né? E essa possível redução da desigualdade ocorreu até a primeira metade do século passado, em função da, das duas grandes guerras mundiais, da depressão de 1929, não é? que era justamente quando você atingiu também, não apenas a, a, a renda dos pobres, mas, sobretudo, a renda dos ricos, dos proprietários. E, a partir da segunda metade do século passado, a experiência inédita, então, de uma ação importantíssima do Estado, não apenas gastando melhor o recurso que arrecadava, mas, sobretudo, tributando fundamentalmente os mais ricos. Então, o papel do Estado, fundamental na ampliação do gasto público, mas, sobretudo, arrecadando de uma forma muito mais é, é, justa, do ponto de vista de tributar os mais ricos. Né? E essa experiência cada vez vai se tornando mais distante de redução da desigualdade, com o reaparecimento da globalização, em que você tem o poder da grande corporação transnacional, né? invadindo os diferentes estados nacionais, e, de certa maneira, Reposicionando a composição do gasto e também alterando a forma de arrecadação tributária. Porque a experiência dos governos pós anos 80 de, no mundo é, são experiências de governos neoliberais que vão reduzindo o peso dos impostos sobre a grande empresa, sobre os ricos, e ao mesmo tempo deixando a parte maior da tributação sobre os mais pobres, sobre inclusive parte da classe média. E ao mesmo tempo nós temos uma mudança na composição do gasto público que é um gasto público cada vez mais voltado para fontes de financiamento militar, para fontes de financiamento do rentismo, não é? e, de certa maneira, subsidiando as famílias mais ricas. Então, nós temos o reaparecimento, ou a volta da desigualdade em patamares ainda desconhecidos. Não é? Quando se fala, por exemplo, na experiência dos Estados Unidos, você tem 1% da população mais rica que acumula um conjunto de recursos superiores à somatória da renda e riqueza, de 99% da população. Então, temos aí uma questão, de novo, recolocada, que é olhar a desigualdade, não apenas do ponto de vista é, desses elementos que se associam ao rendimento, à renda do trabalho e do papel do Estado, mas, sobretudo, à renda e à riqueza do capital, porque essa é aquela desigualdade que cada vez mais começa aqui no Brasil a ser identificada como injustiça, como privilégio, e talvez nós estejamos diante de uma grande possibilidade de um ciclo de políticas que possam, de fato, intervir sobre a desigualdade do capital, porque a primeira parte a gente conseguiu avançar inegavelmente nos anos 2000, mesmo reconhecendo que, de 2016 para cá, com o governo atual, o retrocesso parece inegável. Obrigado. Obrigada, Márcio. Vou passar agora a palavra para o Gabriel. Bom, gente... É falar numa mesa com duas pessoas dessa qualidade aqui, é com essa formação, não é tão fácil. Eu, obviamente, não tenho o um repertório cultural e acadêmico que os dois têm para falar. Eu vou dar muito mais um panorama das impressões que eu tenho como um jovem negro em São Paulo, é, que é muito apaixonado pelo estudo e muito preocupado com a questão da desigualdade, do que fazer um panorama acadêmico de grandes pensamentos sobre a questão da desigualdade. Né? Bom, do meu ponto de vista, para a gente começar a falar de desigualdade, é, a gente precisa determinar honestamente qual o nível de desigualdade que a gente está disposto a tolerar. Em termos bem genéricos e reducionistas, essa me parece ser a diferença teórica fundamental entre a esquerda social-democrata e a esquerda revolucionária, o nível de tolerância com a desigualdade. Os dois lados concordam que a desigualdade, os dois falaram aqui, inclusive, econômica, pelo menos, é estruturante do capitalismo e está inscrita na história desse sistema econômico. Quer dizer, nenhuma das duas correntes esquematicamente hegemônicas da esquerda acredita que possa haver eliminação das desigualdades dentro de uma sociedade capitalista. Isso coloca uma pergunta, que é anterior à definição da estratégia de combate à desigualdade, seja essa, essa estratégia qual for. No nosso horizonte utópico, a gente é pela redução da desigualdade ou pela eliminação das estruturas de reprodução sistêmica da desigualdade? Essa eu acho que é uma pergunta que a gente tem que responder com, com muita honestidade. O sistema está em colapso. Né? E, e, mesmo assim, como diz o Slavoj Zizek, a gente tem mais facilidade de imaginar o apocalipse, o fim da humanidade, do que o fim do, cap, do capitalismo. E eu fico achando que isso tem a ver, é, do, do nosso ponto de vista da esquerda, isso é uma, uma incursão bem ousada pela psicologia social, que eu, nunca, eu não domino por nada, com é, um o trauma da queda do Muro de Berlim, como se a gente tivesse aceitado que colocassem os horrores do estalinismo na conta da esquerda de forma geral. Eu não sei, sei que é difícil a gente se descolar das amarras do que é possível dentro da lógica da social-democracia representativa burguesa, mas dentro dela não tem perspectiva de, de eliminação das desigualdades. É, por isso, nós mesmos, mesmo o no nosso campo, costuma falar muito mais em redução do que em eliminação das desigualdades. E eu insisto muito nessa tecla de eliminar as desigualdades. É, além de me parecer que esse é um valor fundamental que une a gente sob a bandeira da esquerda, eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica agora, diante da crise sistêmica, de idealizar outro mecanismo de mediação primária das relações humanas, diferente do dinheiro. É... O Adam Smith imaginou né? aquela, aquela, aquela sociedade baseada na barganha, é, que é aquela historinha, o João assava pão, mas queria sapato, o, o José produzia sapato, mas queria peixe, e o Pedro pescava, mas queria pão. Basicamente, para possibilitar essa essa troca de interesses desiguais entre iguais, é, membros de uma mesma comunidade, se criou o dinheiro. Eu acho essa história bem duvidosa. Eu estava lendo um, um, um livro do, do David Graeber, que, é, que foi intelectual orgânico do, do Occupy Wall Street, é, que ele constatou que esse tipo de relação de troca pressupõe a existência prévia da operação mental de conversão da dívida em moeda, do interesse particular do indivíduo liberal sobre o coletivo, da lógica de troca sobre a lógica de doação de presentes, que é muito mais comum nas sociedades arcaicas do que a própria lógica de troca. Quer dizer, em outras palavras, a sociedade pré-liberal do Adam Smith, não é pré-liberal. Ela já tem o dinheiro operando como mediador das relações sociais. Ela já é uma sociedade de mercado, que é muito diferente de uma sociedade com o mercado. O que o David Graeber mostra é que o dinheiro não surge na relação entre amigos. É, entrego a carne que sobrou do meu almoço para o meu vizinho porque a carne sobrou, não porque eu espero que ele me dê o próximo sapato que ele produzir. A dívida nasce das relações hostis entre desiguais, entre ocupante e ocupado, opressor e oprimido, e se materializa no dinheiro. O dinheiro funciona como ferramenta de dominação e não como um mecanismo de abstração de valores encarregado de gerar a, a equidade entre interesses díspares numa relação de troca. Quer dizer, a origem da desigualdade econômica, de acordo com essa teoria do David Graeber, que eu nem sei qual é o tamanho do respaldo acadêmico que ele tem, está tá no próprio dinheiro enquanto ferramenta de geração de dependência. E hoje, depois que já, já passaram todos esses ciclos que, que vocês dois descreveram muito bem, depois do ciclo do, do metalismo, da comodificação dos corpos humanos na, na escravidão capitalista transatlântica, é, depois do fim do lastro do dólar no início dos anos 70, e mais recentemente dessa, dessa reação classista das elites político-econômicas à crise de 2008, é, eu tenho a sensação que a gente tem de volta a, a dívida essa condição etérea pré-monetária. Quer dizer, o dinheiro está nu, ele é dívida pura, ele é dívida lastreada única e exclusivamente no valor moral que a gente atribui à dívida. Quer dizer, ele é um sistema de crença, acho que hoje mais do que nunca. E a sacralidade da dívida ficou mais importante até do que a racionalidade do próprio sistema. Tá. O discurso da austeridade fiscal é sintomático dessa irracionalidade. Você vai vilipendiar todas as fontes de entrada de dinheiro do Estado como estratégia de recuperar a economia. Com a diferença de que a economia estatal e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas essa é a sensação que eu tenho, não funciona com base, com, da, da mesma maneira que a economia doméstica. Se eu pegar todo o meu salário e colocar uma poupança nesse mês, no mês que vem, meu salário vem exatamente igual. Se o Estado fizer o mesmo, a atividade produtiva encolhe, o investimento retrai, e no mês seguinte a arrecadação é menor, certo? Ou seja, isso não tem lógica interna, mas tem, tem uma lógica individualista, tem a lógica da luta de classes. Os governos liberais do pós-2008 assumiram a, van a vanguarda da luta de classe pelo lado do opressor. O objetivo nunca foi salvar a economia nacional é, das políticas de austeridade, mas beneficiar os criadores do caos, apostando na financiarização radical das atividades produtivas, atacando diretamente a, a classe trabalhadora por meio da aceleração do desmantelamento do próprio trabalho, estimulando as ideologias políticas tóxicas para reduzir o Estado à função de aplicador do monopólio da violência e mais nada, criminalizando e esvaziando a representação política por meio do lawfare, que o Lula conhece muito bem, né, que é o uso da justiça como estratégia de guerra contra inimigos políticos, criminalizando ideias e práticas libertárias e coletivistas e criminalizando a pobreza. O William, que está aqui, é, falou um negócio outro dia, é, numa, numa roda que estava tomando cerveja, é, que eu concordo muito que dificilmente os historiadores do futuro vão chamar de capitalismo isso que a gente vive hoje. Só que não é mais capitalismo, porque carece dos preceitos ideológicos fundamentais desse finado sistema econômico. Né? O mito da ascensão social, o mercado autorregulado, a venda do trabalho em troca de mais-valia, tudo isso evaporou. A ascensão social só acontece hoje, e de maneira moderada, entre as classes médias. De um certo patamar para baixo ou para cima, a gente vive uma sociedade estamental, o mercado é mais dependente do que nunca do Estado, o trabalho é cada vez menos vendável, não só porque a automatização já substituiu a maior parte da base braçal e já ameaça até o setor secundário, mas também porque não tem mais burguesia exploradora. A, com a pulverização das companhias e sociedades anônimas, até o presidente da empresa é um funcionário. Quer dizer, não existe mais a possibilidade de expropriação dos meios de produção. A produção não é central mais na geração de lucro no sistema. A ideia de comum já ganhou penetração na sociedade, existe comunismo na sociedade, mas apenas entre as elites econômicas. As SA são propriedades compartilhadas dos meios de produção, que ironia. Né? Quer dizer, o inimigo já percebeu que a gente está no pós-capitalismo e está determinado a ressuscitar patamares feudais de desigualdade, como disse o, o Márcio, é, com uma diferença fundamental, que, dessa vez, a base da pirâmide não tem função produtiva, pelo contrário para que o sistema se autorreproduza na lógica cumulativa, para que o lucro continue a girar, a, a guiar o desenvolvimento, é, é necessário reinventar a existência econômica e, consequentemente, física, da maior parte da população. E já tem alguns indícios da criatividade perversa das oligarquias para a sociedade pós-trabalho. É, um dos mecanismos de reciclagem econômica de, que, de quem não cabe mais num ciclo produtivo é o complexo industrial prisional que a jurista negra estadunidense Michelle Alexander é, chama de Nova Jim Crow, em referência à lei de segregação racial que deu sobrevida aos, à escravidão no sul dos Estados Unidos. Né? No livro dela, a Michelle Alexander lista uma série de setores políticos e corporativos que apostam todas as fichas na ampliação do encarceramento em massa, como forma de reciclagem daqueles que são economicamente inviáveis. É, a gente não está falando só da volta da escravidão capitalista aqui, a primeira modalidade, que, foi, que já foi a primeira modalidade de, humana, a reduzir os corpos a, a commodities. A gente está falando de uma evolução conceitual da coisificação. Se na era do metalismo o corpo humano era lastreado no ouro, na era da desmaterialização completa da economia, o corpo se torna capital especulativo. A escravidão contemporânea é baseada na coisificação sem coisa, o que deixa o ser humano mais descartável do que nunca. As projeções de lucro das empresas que exploram a, a, a, o hiperencarceramento são feitas sobre a expectativa de encarceramento da massa inempregável. O que obriga essas empresas a se engajar na caça de gente. Não é à toa que a Califórnia virou a meca da privatização carcerária. Ela está colada no, no safari dos futuros presos, que é a fronteira mexicana. Transformar mão de obra imigrante em, em capital escravo especulativo é o novo American Way de enfrentar a crise migratória. E esse é um exemplo. Tem também a mais óbvia indústria da morte, né? que é, que acho que é um bom guarda-chuva para gente colocar os setores armamentista e químico-farmacêutico. É, ainda mais agora, que, a, que que tem a operação de compra da Monsanto pela Bayer, né? é uma empresa que, que pesquisa cura, compra outra que gera doença. Quer dizer, o que se prepara para o próximo capítulo da guerra de classe é um recorte financeiro para determinar quem tem ou não direito de viver eu acho que esses são alguns indícios desse movimento tectônico na história da luta de classes e, consequentemente, da desigualdade. De forma esquemática, os fatores macroscópicos que permitem essa leitura, é, com, com uma arrogância muito grande da minha parte, são a reação classista das democracias liberais à crise de 2008, o sequestro das democracias pelas elites financeiras, o consequente descrédito da democracia representativa, o apoio dessas elites a projetos políticos fascistas, que prometem mudar tudo para deixar tudo igual, a ressignificação ideológica da escravidão e do genocídio como valores repaginados, lógico, com nomes mais market-friendly. Uh, as elites estão vindo para cima com tudo para tentar vencer a luta de classes, encolhendo a população planetária para não ter que encolher o ritmo da geração de lucro. Por isso, uma política incapaz de enfrentar a ideia de que o lucro deva ser o motor da atividade humana, é uma política intrinsecamente tóxica. O inimigo está em guerra e a arma dessa guerra é o aprofundamento da desigualdade. Então, a pergunta que eu levanto quando eu vejo todas as propostas de esquerda que saem por aí é se a gente está encarando isso como uma guerra, ou se a gente vai deixar com eles o um monopólio da violência. É, eu acho que a nossa missão, em um mundo no qual as elites assumem a inviabilidade crônica do sistema econômico, é demonstrar com todas as forças a irracionalidade do sistema, e lutar para implodir os templos em que se cultua o deus mercado, citando o bom e velho Eduardo Galeano. No plano internacional institucional, esses templos são, claros: são os paraísos fiscais e os tribunais transnacionais de arbitragem, que são, respectivamente, os mecanismos financeiros e jurídicos da financiarização. O Lula sempre falou orgulhosamente né, que o empresário nunca ganhou tanto dinheiro quanto no governo dele. É verdade, mas se isso é verdade, é verdade também que não houve distribuição de renda, porque a pirâmide ficou igual. Como eu disse lá no começo, a gente precisa discutir o nível de desigualdade que a gente está disposto a tolerar. Para mim, eu implodiria a pirâmide. Eu acho que nenhuma desigualdade de berço é aceitável. Nascer inferior a outro ser humano é, é intrinsecamente imoral. Eu não sei muito bem como se implode a pirâmide, mas talvez seja o caso de criar não a dependência financeira, mas a independência do dinheiro como meio de sobrevivência. E talvez isso passe por, por lastrear o consumo no próprio consumo e não uma entidade opressora exploradora externa. Eu não sei, vocês que são os economistas, eu estou só palpitando. Eu sei que evitar o caos ambiental, a ascensão fascista, o crescimento da desigualdade, passa por atacar o coração do sistema. E eu acho que o primeiro passo é desacralizar a economia e o dinheiro. A economia é uma ciência humana, e o dinheiro é uma invenção nossa, e talvez seja uma tecnologia obsoleta. Eu acho que, para começar esse processo, a gente precisa trocar a moeda da inclusão social. O custo da inclusão social... Tem que ser o empobrecimento dos ricos, tem que ser o desempoderamento dos brancos, sabe? Tem que ser o desempoderamento dos homens, dos héteros. A democracia tem que ser paga em privilégio, não em dinheiro. Enquanto a democracia for negociada em dinheiro, ela é a finansocracia. Para juntar essas duas palavras gregas, que são a raiz do, do, do que a gente acredita de inclusão, né? demos, que é povo, e kratos, que é poder, a gente vai ter que aprender a expropriar privilégio e se permitir sonhar isso obrigado obrigada Gabriel agradecer as as, é, as participações dos três dos nossos três palestrantes aqui anotei aqui uma frase que a professora Leda Paulani falou aqui que a desigualdade é irmã se a à mesa do capitalismo né? de fato o capitalismo ele não, ele só é, se desenvolve gerando riqueza, mas essa riqueza é cada vez mais concentrada para poucos. Né? E o capitalismo ele também se, se baseia em desigualdades que já são é, anteriores a ele. Né? O, o Gabriel falou um pouco da questão racial, enfim, e tem a outra, também as desigualdades de gênero, né? as desigualdades regionais, de religião, de casta, né? que tudo o capitalismo se apropria de alguma forma para, é, para poder se valorizar, para poder né? é, aumentar o seu lucro. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, essa questão da, do, do gênero, né? o trabalho é, reprodutivo não pago que as mulheres realizam é, nos lares, né? ele é utilizado como uma forma de reduzir a, a, o custo da reprodução da força de trabalho. Né? Então, o capitalismo também se apropria dessa desigualdade de gênero também é, para seu, o seu interesse. Né? Então, a gente poderia dar outros exemplos aí sobre a questão de raça, questão regional também. É... Agora, como o Márcio colocou, né, o Estado capitalista ele tem, e ele teve, historicamente, também é, instrumentos para reduzir essas desigualdades. Né? Então, o Márcio colocou aqui algumas, algumas experiências históricas em que isso foi possível. E aí eu acho que, trazendo isso um pouco para a nossa discussão do Brasil, a gente precisa discutir os instrumentos que o, que o Estado capitalista brasileiro hoje, que ainda infelizmente ainda estamos no capitalismo, tem é, como instrumentos para reduzir essa desigualdade. Né? A gente tem que discutir o nosso sistema é, tributário, a gente tem que discutir as nossas políticas públicas. Então, chamando novamente o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet também, a entrar no nosso site, brasilquepovoquer.org.br, lá nós estamos tendo uma conversa sobre é, pobreza, fome e miséria, então vocês podem participar lá, votar nas perguntas, nas propostas que já estão disponíveis lá e também dar a sua opinião e a partir da semana que vem nós vamos também lançar mais cinco conversas sobre drogas, recursos naturais, educação, liberdade de expressão, censura e trabalho. Então gostaria também agora de passar a palavra aqui para o pessoal que está na nossa plateia. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, o capitalismo então a desigualdade política é estrutural desse capitalismo e com todos esses movimentos que a gente vem tendo é, históricos, e agora com um pouco mais de espaço para colocar os movimentos identitários, os movimentos de mulheres, negros e negras, os LGBTs, é, o capitalismo tem se apropriado muitas vezes também do nosso discurso, né, dos nossos movimentos, para cada vez mais lucrar também sobre eles. Mas, pensando no, na proposta do debate, que é o Brasil que o povo quer, Nesse Brasil que o povo quer, qual é o espaço, então, dessas desigualdades naturais para que elas não sejam cada vez mais diferenças políticas e diferenças econômicas e sociais. Qual o espaço das desigualdades, das diferenças de gênero, de raça, geracional, nesse Brasil que o povo quer? Eu acho que isso é muito fundamental que a gente possa é, seguir conversando sobre isso, já que o capitalismo ele já fez esse debate. Ele, agora, se você assiste a televisão, nove de dez, de dez comerciais estão falando sobre a desigualdade, a importância de respeitar a diferença, importante mas eles fazem isso no viés do lucro, para que eles possam cada vez vender para mais pessoas, para cada vez mais a ideologia deles ganhar mentes e corações. E nós, nesse Brasil que o povo quer, como que nós vamos tratar essas desigualdades para que elas não sejam cada vez mais sendo desigualdades políticas e econômicas? É, eu acho que essa questão é fundamental. É, primeiro, falar um pouco sobre essa coisa da apropriação do capitalismo, das, das, pautas, das chamadas pautas identitárias, que é um nome que eu não gosto é, eu acho que a gente tem que, tem que ter uma, uma inversão lógica e não é que o capitalismo já está discutindo isso o capitalismo e principalmente a propaganda, a publicidade, funciona com a base no market targeting. Eles localizam uma demanda dentro da sociedade, trazem para dentro e reciclam como um valor para a gente. Quer dizer, essa demanda ela aconteceu por causa dos movimentos, ela estava no corpo da sociedade, ela é incorporada pela sociedade, e depois o capitalismo devolve isso como propaganda no momento em que vê que isso é oportunamente lucrativo. Eu acho que a maneira de enfrentar isso é a transversalidade dessas pautas em todas as nossas, nas nossas atitudes, em todas as nossas medidas. Eu acho que a gente não pode ter, por exemplo, nenhuma, nenhuma, nenhum programa social, nenhuma perspectiva de inclusão que não seja, ao mesmo tempo, antirracista, anti, anti lgbtfóbica é, feminista... É, sabe, eu, acho que, eu acho que, por exemplo, o Bolsa Família é um bom exemplo disso. O Bolsa Família é uma, é uma, é uma, é uma política social claramente feminista, né? porque ela, ela acaba criando o empoderamento das mulheres. E tal. É, eu acho que a gente tinha que pensar, assim, toda e qualquer medida, todo e qualquer ministério, assim, isso não basta você ter uma CEPIR, não basta você ter é, um órgão que cuide das questões específicas de gênero dentro de um governo. Você tem que ter em todos os ministérios essa preocupação de gênero. Você tem que saber o que é, sei lá, uma, uma política cambial anti-LGBT fóbica. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter nas coisas que a gente trata como separadas, a gente precisa juntar nas caixinhas. A gente precisa acabar com essa coisa cartesiana de colocar cada, cada parte da população e cada demanda social dentro de um box. entendeu Não pode. Não pode. Os pretos querem opinar na política econômica, cara sabe as mulheres querem ditar como que vai ser o aumento da taxa de juros assim é isso a gente tem que a gente tem que estar dentro de tudo é desculpa perdão, perdão. É, é, enfim eu acho eu acho que é isso é, é, é ter a transversalidade como um valor dentro de qualquer programa e qualquer projeto de governo bom eu começarei dizendo que do ponto de vista do enfrentamento da desigualdade que nós temos nesse início do século XXI, eh, nós temos uma, um espaço de atuação eh, no que diz respeito à fronteira nacional, sempre lembrando que nós temos hoje cerca de 200 países no mundo e apenas 12 países têm orçamento público, somado nas esferas federais, estaduais e municipais, ou mesmo nos Estados unitários, que é a maior parte, inclusive, Somente 12 países têm um orçamento maior que o faturamento das grandes corporações transnacionais. Então, o espaço interno para enfrentamento da desigualdade, ele é inegável, não é? mas também sofre constrangimentos de um processo de globalização neoliberal que, de certa maneira, vai é, comprometendo o papel de políticas públicas. Mas, no que diz respeito à questão formulada né, de, de convivência com a desigualdade e a sua interfer, interfer, interferência, estamos falando aqui é, de uma fundação de um partido político, e, portanto, o papel do partido político é interferir nesta realidade. Bom, o que nós podemos ter do ponto de vista, então, de um encaminhamento de uma ação? Em primeiro lugar, eu acredito que é fundamental no nosso país uma revisão da produção do conhecimento sobre desigualdade. Né? Ou seja, isso tem a ver com, a, com a, o aparelho de produção de informação sobre desigualdade. A impressão que eu tenho é que nós... A, a, as nossas instituições produzem parte da desigualdade. E essa desigualdade que é produzida, não é? eu diria assim, em grande medida, a contribuição das ciências sociais, a contribuição dos intérpretes, dos pesquisadores, tem sido talvez muito mais em legitimar, naturalizar a desigualdade do que gerar consciência crítica em torno da desigualdade. Não é? Então, essa é uma questão importante, porque nós só vamos mudar a forma de interferir na Desigualdade, se houver base social, política, né? que a gente mude a correlação de forças. Se nós imaginarmos que o problema da desigualdade tem a ver com a perspectiva do capital humano, que basta elevar a escolaridade, que a desigualdade vai desaparecer, obviamente que isso aí não nos levará ao enfrentamento da desigualdade. O que não significa dizer que a educação não é importante, etc. E tal. Mas há vários estudos, nós nem temos tempo aqui para comentar, por exemplo, feito sobre a França, a experiência da França, de, do ponto de vista educacional, e os estudos vão mostrar que o filho do operário, apesar de ter melhorado a escolaridade, as ocupações que ele tem são vinculadas a esse tipo de perspectiva. A mobilidade social é muito baixa. Né? Então, eu diria assim, a questão da produção da informação. Né? Somente a partir de 2016 é que começamos a ter acesso, e ainda muito limitado, aos dados gerados pela Declaração de Imposto de Renda. Mas há uma série de outras informações. Por exemplo, nós não temos informações sobre a propriedade derivada dos cartórios. Os cartórios deveriam tornar públicas as informações, que não se dizer o nome das pessoas, mas, obviamente, se nós tivéssemos acesso, e isso existe em outros países, tá? então há uma restrição. Né? No Brasil, a gente não sabe quem são os ricos. Os ricos se escondem. Agora a gente sabe o pobre, onde mora o pobre, a idade do pobre, nós sabemos tudo do pobre, mas dos ricos não sabemos. E não saber dos ricos, tá certo? nós terminamos acreditando, muitas vezes levado a imaginar que o problema são dos pobres igualdade, quando na verdade não é. Ela é parte. Não é? A outra coisa, então, é esse processo de conscientização. Quer dizer, uma questão chave no Brasil para enfrentar a desigualdade é a questão tributária, é a reforma tributária. Agora, se não houver não é, é a disputa em torno do tema tributário, é? aqui no Brasil é uma coisa interessante, os que menos impostos pagam são os mais críticos à tributação. Vamos lembrar aqui que nós temos em alguma cidade o chamado impostômetro. O impostômetro está em geralmente nas áreas nobres, no centro das cidades, Bom, se fosse importante o impostômetro existir, ele está na periferia, porque é lá que a população mais paga. Não é? Então é estranho, porque aqui no Brasil os que mais impostos pagam proporcionalmente à renda são os que menos criticam a tributação, é? então o que mostra que nós não temos um processo de conscientização. Isso é, um é uma função do partido político, mas também do movimento social, não é? ter clareza a respeito do entendimento que se não mudar a correlação de forças, de boas ideias, dizem que o céu está cheio. Obrigado. É, bem, eu queria primeiro é saudar a, a, a questão que foi feita, porque ela é, me permite colocar é, uma, uma interpretação é, desse período neoliberal recente, por parte da socióloga Nancy Fraser, socióloga americana, que eu acho muito interessante. É, ela disse que o neoliberalismo foi... Ela se baseia na experiência dos Estados Unidos, mas me parece que o que ela coloca é universal, e a gente pode perceber aqui no Brasil também. É que o neoliberalismo ele foi muito mais uh, capaz, muito mais hábil do que as forças de esquerda, que estavam aí como o Gabriel muito bem colocou, um pouco detonadas com a queda do muro, com o peso do estalinismo, etc., em se apropriar destas pautas, que eu também vou chamar de identitárias, porque não tem um outro nome mais genérico, né? dessas pautas, de modo que o resultado disso foi, dentro dos cânones, cânones neoliberais, é o seguinte, então a questão racial ela fica resolvida... Quando um personagem é, negro chega na presidência ou, na, ou nos cargos mais elevados de uma grande corporação, ah, então ah, não existe mais é, é, racismo, né? Ou quando um gay ou uma, uh, enfim, é, uma, um, um homem ou uma mulher gay chega também num, num posto elevado, etc. É, das grandes corporações, na, no Estado e tal. Então, ela diz que isso afirma o modelo de winner takes all, né? e não o modelo que a gente deveria, que a esquerda deveria lutar para que, que se implantasse, que é o um modelo de solidariedade, é um modelo, não um modelo concorrencial, quer dizer, ou seja, isso que a... ela não disse o, o nome? Cléa? Leia isso que a Leia falou, né? O capitalismo se apropriou, né? Eu acho que é, é perfeito, quer dizer, não foi o capitalismo foi essa etapa nesta forma específica de apropriação dessas pautas. Então acho que a gente tem que ter isso muito claro, porque isso é o tempo todo. A Globo faz lá o Criança Esperança, ah, beleza, pronto, ela já está atuando na desigualdade, né? Tem toda a discussão que, que atravessa isso das políticas públicas focadas e universais. Né? Eu critiquei muito o Bolsa Família, não pelo conteúdo do Bolsa Família, mas pelo fato que é uma política focada e a gente tem que lutar por políticas universais. Né? É, enfim, então, eu acho que, acho que é por aí a resposta. E Me permite só mais um minuto? Para falar da questão é, que o Márcio tocou no final da, da exposição dele, a questão da desigualdade de renda e de riqueza. De fato, a gente só agora tem com os dados da Receita Federal, microdados né, abertos e tal, mais informações sobre desigualdade de riqueza. Mas estudos anteriores sobre higiene de riqueza, próxis, né, que eram feitas pelos estudiosos sobre isso, já mostravam um índice de higiene de, de riqueza absurdamente elevado no Brasil. Vocês né? sabem que quanto mais perto de um, mais desigual, e quanto mais perto de zero, menos desigual. O nosso índice de Gini de renda hoje aí na faixa do 0,55, 0,56, que já tinha é, sido 0,60, né? é, os de riqueza que foram feitos, por exemplo, um estudo é, de um professor da Unicamp, o Nelson Prado, nos inventários, eu lembrei por causa que o Márcio falou dos cartórios, né? nos inventários da região de Campinas no ano de 1995, o índice de Gini que ele encontra é superior a 0,90. Vocês imaginam o que é isso, o grau de concentração que a riqueza tem. Os estudos do professor Rodolfo Hoffmann sobre a propriedade fundiária, que ele recorrentemente atualiza para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, frequentemente atualiza nunca são é, inferiores a 0,87, 0,88, chega a 0,90, às vezes, depende da região, depende, é, é, é, enfim, da, da, do recorte ou da amostra que ele faz. É claro que é muito mais difícil fazer de riqueza, né, de, de propriedade, mas é preciso fazer, e antes, que os dados, se, se tinha acesso, agora, pelo menos, a gente tem os dados. Né? Então, queria só acrescentar isso nessa discussão. Bom, eu queria trazer aqui uma contribuição também que foi dada lá no nosso, no nosso portal, no nosso debate, na nossa conversa, é, que está disponível lá no site brasilcopovoquer.org.br. É, bom, no ano passado foi, é, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, né, a chamada é, o Teto dos Gastos, né, que congela os gastos primários do, do, do governo nos, pelos próximos 20 anos. E é uma, uma medida né, que vai reduzir o gasto per capita em saúde, em educação, enfim, os gastos sociais ao longo desses 20 anos. Né? Então, uma das, das contribuições que estão lá na, na, na plataforma, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, é de que precisamos revogar a Emenda Constitucional 95 que congela os gastos em saúde e educação e abre espaço para o setor privado. Então, o que eu queria... Ouvir de vocês é assim, como que a emenda constitucional 95 é uma ameaça para o que foi construído em termos de combate à desigualdade, né, e o que, que ela pode, é, pode causar para a gente no futuro, né, como é, um empecilho aí para o combate à desigualdade. Né, como é que a gente pode fazer essa relação entre as duas coisas? Bom, é, assim, De forma muito simplificada, eu diria o seguinte, nós estamos assistindo. A partir, basicamente, da eleição de 2014, né, quando nós temos praticamente uma intervenção na experiência democrática que o Brasil foi constituindo com as suas especificidades no chamado ciclo político da nova república, que se inicia em 1985, e que, de certa maneira, todos os partidos que vão é, é, participar do processo eleitoral aceitam o resultado final da eleição. Em 2014, uma parte dos partidos não mais aceitou o resultado né? e iniciou um processo de questionamento que resultou, inclusive, no impedimento e a saída da presidenta Dilma das eleições. Né? Então, com isso, eu quero chegar a dizer o seguinte, que, na verdade, não acredito que nós estejamos mais vivendo o ciclo político da nova república do respeito ao resultado eleitoral da democracia representativa. Ou seja, nós estamos diante de um outro ciclo político. Que não respeita, inclusive, a Constituição de 88, que é o grande acordo que permitiu construir as bases do Estado de bem-estar social. A Emenda 95, Constitucional 95, ela faz parte desse processo de desconstituição do Acordo de 1988. E, portanto, está colocando por terra as possibilidades de enfrentamento da desigualdade, de um projeto de igualdade, digamos assim, de novo tipo que estava em construção. É, isso, a meu modo de ver parte da hipótese que tem sido vitoriosa, pelo menos das forças que fazem parte do condomínio do atual governo, de entender que o problema do Brasil hoje é o povo. Ou seja, o Brasil só vai sair da crise em que ele se encontra na medida que o povo sair de dentro do, das políticas públicas, sair do Estado, sair do orçamento. Então, para o Brasil voltar a crescer, voltar a ser um país decente, ele precisa que a a parcela significativa do povo que foi incluída, desde a Constituição de 1988 e, sobretudo, nas políticas dos anos 2000, precisa ser desembarcada. Então, a emenda constitucional faz parte desse processo de retirada do acesso da população às políticas públicas. E não precisaremos esperar até 2037 para saber o resultado disso, já estamos verificando, concretamente, neste ano, e... Sobretudo no ano que vem, segundo a proposta orçamentária do governo federal apresentada no Congresso, se de fato ali for aprovado, nós não temos mais sistema único de saúde, a Ministra ministras Dereza está aqui conosco, Quer dizer, todas aquelas possibilidades que foram abertas não terão recursos para poder ser implementados. Né? Então, guardada de proporção, nós estamos assistindo algo muito semelhante ao que é a elite que sai da, do império, né? quando nós temos a abolição da escravatura, eles constroem no imaginário que o atraso brasileiro do final do século XIX era um atraso resultante da presença da miscigenação brasileira. Comparativo aos Estados Unidos, e olha, o Brasil está atrasado em relação aos Estados Unidos, porque aqui tem uma, uma população negra elevada e uma miscigenação, que significa dizer que, segundo o censo de 1872, dois terços da população não era branca. Então a, a, o ingresso no capitalismo no final do século XIX vai se dar basicamente alijando a população brasileira, né, miscigenada, negra, para a inclusão fundamentalmente dos brancos que vêm através da migração. Então o que, que foi dito ali? olha, Se, se excluir os brasileiros, tá certo? o Brasil tem chance de crescer e recuperar o seu atraso. Hoje, guardada a proporção, é um pouco nós estamos dizendo isso. O que a elite está dizendo, olha, se tirar o povo do orçamento, o Brasil volta a poder crescer e aí ninguém segura o país. Né? Ou seja, é guardada a proporção a reafirmação de uma elite né, praticamente escravista do final do século XIX. Eu acho que o Márcio já, já colocou bem a questão, uh, enfim, o pano de fundo que representa esta esta emenda, né, no que diz respeito é, à possibilidade mesmo de, de políticas sociais, quer dizer, é um retrocesso completo. Mas eu queria falar do outro lado, que é, uh, digamos, esse, esse, esses princípios liberais que costuram todas essas reformas. É, a gente não pode esquecer o seguinte: o quando, quando, um pouco antes de, de a ex-presidente Dilma se é, é, enfim, definitivamente retirada a força né, da cadeira de presidente é, Foi apresentado a ela, pelo nosso digníssimo presidente atual né, é, Que era então vice-presidente, o programa Ponte para o Futuro O Ponte para o Futuro é um programa 100% liberal né, Neoliberal, enfim, liberal no sentido de que é, busca dar ao mercado a, o maior espaço possível em todos os âmbitos, em todos os setores, em todas as enfim, instituições, eh, todas as relações eh, socioeconômicas, vamos dizer assim. Né? Então, por detrás destas emendas, da reforma trabalhista e de tudo isso, tem também né, a intenção de abrir espaço para o mercado, ou aquilo que o que o urbanista David Harvey, um dos maiores marxistas que nós temos hoje, chama de acumulação por espoliação. Quer dizer, aquilo que estava fora da alçada do mercado né, passa a ser da alçada do mercado. Na medida em que você vai é, limitando na marra a capacidade de o Estado intervir, e a emenda constitucional faz exatamente isso, você vai abrindo espaço para o mercado. A reforma da Previdência é o quê? Né? Se está provado por A mas B que não tem... Déficit na Previdência, até o relatório do Senado aí está tá demonstrando isso. Previdência é uma coisa complicada? É. Eu defenderia qualquer reforma da Previdência que me apontasse para o fortalecimento do regime universal de, de repartição, que é o regime geral do INSS, né? É, enfim, o princípio do regime geral, para não substituí-lo pelo regime de capitalização, que é o regime mercadista, é o regime de mercado da Previdência. Mas se faz justamente o contrário. Esta reforma não é para fortalecer o regime, como eles querem, é para destruir o regime geral. Acabar com o regime geral, reduzir o seu escopo e abrir espaços para o mercado atuar. Esse, a, a, a burguesia financeira está de olho nesse mercado, a gente já faz décadas no Brasil, eu me formei em economia há muito tempo atrás. Fui trabalhar num grande banco, né, que ainda hoje é um grande banco nacional. É, e uma das primeiras coisas que eu estudei foi o mercado previdenciário brasileiro, americano e brasileiro. Por que, que nos Estados Unidos tinha espaço para pro, os fundos privados de pensão e no Brasil não tinha? Né? Então, enfim. Então, digo isso porque esse é o outro lado da moeda né da emenda constitucional. É abrir espaço para o mercado, é abrir novas frentes de acumulação. Bom, eu concordo 100% com o que os dois falaram aqui. É, acho que eu posso mais fazer um... Vou contar uma anedota, não, não, não vou analisar o problema. Eu acho que é, de fato tem essa perspectiva de que o Márcio falou, de que o o problema do Brasil é o povo, mas eu acho que o problema do mundo é o povo para as elites. né? Assim, Não é só uma coisa restrita ao nosso país. É, tem o, o livro novo do Yanis Varoufakis, que chama Adults in the Room, que ele conta a história da negociação da Grécia com a Troika. Né? É, ele conta uma historinha que é muito emblemática da maneira como essa coisa está sendo vista pelas elites. assim. O, ele estava numa das primeiras reuniões dele com a Troika, a reunião durou oito horas dele brigando com o Wolfgang Schäuble né com o ministro das finanças da Alemanha que é o é o rei da Europa e aí ele ele ele apresentou uma proposta keynesiana de recuperação da dívida pública grega por meio do investimento na nas nas bases sociais relançar o trabalho relançar o emprego tanto sei que e que, que todos os jornais europeus classificaram de extremista, né? o dia que Keynes for extremista, nós estamos feio na foto. É... E aí ele saiu para tomar um café, depois de oito horas, com a Cristina Lagarde, a, a, a diretora-geral da FMI. E a Cristina Lagarde teve um, um, um, um ataque sincericida com ele, assim, porque ela virou e falou assim, olha, Yannis... É, o que você apresentou é a única proposta viável de, de resgate da Grécia. Se você assalt, aceitar um novo pacote de salvamento que vai cortar a previdência, que vai cortar o emprego, que vai cortar a saúde, que vai cortar a educação, você vai afundar o país. A gente tem, a gente tem noção disso. E o próprio Wolf, Wolfgang Schäuble tem noção disso. A questão é que a gente fez uma aposta política grande demais. E não tem volta. Não tem volta. A gente vendeu um discurso moralista para a Europa inteira de que o corte de gastos era a solução da crise. E, assim, mesmo que não seja, agora você vai ter que engolir. Ou, senão, a gente vai te defenestrar, como de fato aconteceu. Então, assim, a aposta do golpe aqui foi muito alta. Essa, essa aposta foi muito alta e o discurso moralista foi muito batido. Foi muito insistente. Então, assim, a partir do momento... A coisa perde a racionalidade, mas a única racionalidade que guia é a da trajetória política individual pessoal dessas pessoas assim, você não tem nenhuma perspectiva de relançamento da economia nacional dentro de uma proposta como essa da, da PEC. né? Não tem. Isso não vai recuperar a economia, isso não vai salvar ninguém, isso não vai resolver nada. Mas a aposta política é alta demais. E eu acho que essa é uma aposta política global no pós-2008. O mundo fez essa aposta no pós-2008. A gente resolveu que a gente vai salvar o sistema financeiro que quebrou as economias do mundo inteiro, em detrimento dos povos. Agora os povos estão quebrados, o que, que a gente faz? Fascismo. Tem solução melhor para resolver o problema do povo, do povo quebrado com raiva do que fascismo. Que você pega a raiva que existe contra o sistema que destruiu tudo e orienta contra o seu vizinho. O problema é o imigrante, o problema é o haitiano, o problema é o preto, o problema é o gay, o problema é trans, o trans. O problema é aquilo que você resolve ali na frente, ali que está na sua cara. Enquanto isso, a gente vilipendia o sistema. Bom, temos mais alguma participação do, da nossa plateia? Bom dia. É, saudar a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo esse tema do combate à pobreza. Eu acho que esse novo momento que a gente vive, essa retomada do declínio né, da nossa economia, a gente sabe que a economia tem é, ciclos, altos e baixos, mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer na história do Brasil, é que o modelo é, político brasileiro ele foi pensado pela aristocracia e pelas oligarquias. Foi a elite cafeeira que importou o nosso modelo parlamentar, que importou o nosso modelo constitucional, que importou o nosso modelo é, de legislação, e isso afeta muito o nosso desenvolvimento. Então, nós precisamos levar em consideração a necessidade de esmiuçar esse debate, de tornar esse debate é, claro para a população, para que as pessoas entendam a importância da participação popular. Né? É isso que está em jogo agora, nesse momento que a gente constrói um plano de governo onde a gente quer que as pessoas digam qual é que é o Brasil que o povo quer, porque as pessoas têm que ter consciência de que, sem a participação delas, nós não vamos conseguir mudar isso. E, para entrar nesse debate, eu queria falar que tem um tema, que é o combate à pobreza, ele é a essência de, da maioria dos males que a gente vive no Brasil. Se a gente combate a pobreza, a gente combate a violência urbana, porque quando, a pessoa que rouba um celular, o menino que sai um dia com uma arma para fazer um assalto, isso é pobreza, isso é falta de cobertura social. Se a gente combate a pobreza, a gente evita a invasão de terra, porque a pessoa vai dar um jeito de... É, Comprar uma terra, mesmo que parcelada, né? ou vai dar um jeito de alugar um lugar, mesmo com dificuldade, evita todos os problemas da, que estão associados a isso. Evita o problema do desemprego associado à falta de é, nível escolar, porque quando você combate a pobreza, você possibilita que o um menino compre o material escolar, que ele pague o, o transporte para ir para a escola. Mas a gente tem um defeito no funcionamento do Brasil muito grande, que é no sistema de seguridade. O sistema de seguridade brasileiro, que, o, cujo cofre é abastecido pela, pelo grosso dos impostos, da circulação de mercadoria, do sistema financeiro, dos bancos, do, do comércio, ele tem sido usado, grande parte desse dinheiro, para ser armazenado, para ser tesourado, para cobrir o, a previdência social que a gente sabe que está bichada com aposentadorias de 300, 200 mil reais, milhares de aposentadorias, que custam 200, 300 mil reais para os cofres públicos, que são do judiciário, que são do legislativo, que são do executivo aposentado. Se a gente somar isso, todos os desvios que a gente sabe, que a gente tem denúncia, que a gente combate, que ninguém mais do que nós tem um compromisso com o combate à corrupção, a gente tem uma sangria hoje... Nos cofres brasileiros, um que a gente precisa é, dar conta, a gente é rico. É como se nós fôssemos filhos de uma senhora aposentada que recebe uma pensão gigantesca e vivesse na miséria porque a gente pega esse dinheiro e gasta com farra, que é dessa farra que a gente está denunciando, né? a farra dos grandes salários, das grandes aposentadorias. Então, o sistema de seguridade hoje está dividido em... Assistência social, previdência e saúde. Mas será que essas três coisas não deveriam estar somadas numa única cobertura que garante que o cidadão ele vai passar a vida inteira recebendo o mínimo que ele precisa para viver? E isso inclui para ele, vai garantir para ele, assistência social e saúde, o suficiente para a gente conseguir vencer a miséria em todos os lugares, a gente tem que conceder esse benefício a todos os brasileiros. É? Para a gente conseguir resolver os recônditos rincões do Brasil nos lugares mais distantes, a gente precisa que cada brasileiro tenha um cartãozinho da Seguridade Social que garante para ele o mínimo que ele precisar para viver. Mas nós precisamos refazer esse debate da reforma dos juros, da reforma do sistema de previdenciário, porque não é no sistema previdenciário o problema, o, si, o problema é no sistema de seguridade, que precisa ser visto de forma mais ampla, porque ele está fragmentado de forma equivocada. Então, eu queria discutir com vocês que conceitos que a gente pode estar tá reformulando nesse período, que formas de discutir isso a gente pode estar tá, é, buscando nesse novo período para poder dar conta do povo entender é, que a participação política, que a eleição das pessoas, que a forma como vai se dar o pleito tem a ver com essas mudanças né, e que é, o Brasil, que o povo quer, passa por isso. Obrigada. Qual que é o seu nome? É... Eu sou a Zaza, eu sou do Movimento de Moradia dos Trabalhadores, do Movimento Antiproibicionista. Tá certo. Obrigada, Zazá, pela participação. E da coordenação do Nacional de Movimentos Negros. Então, vamos passar a palavra aqui para os nossos debatedores. E eu vou pedir também para já fazer, fechar com a fala final de cada um, porque o nosso tempo já está esgotando aqui também. Então, mais ou menos dois minutinhos aí para cada um. Bom, é, o sistema de segurança é realmente. Enfim, acho que está tem que estar no centro das preocupações eh, nossas e, certamente, estar no centro da, uh, das preocupações, ao contrário deles, né? de, quem, de quem está fazendo as contrarreformas as contra todas. Uh, acho que o que você defendeu aqui uh, é uma proposta de renda básica, né? de renda básica de cidadania, nos modos em que vem defendendo... É, o senador Eduardo Suplicy, para o nosso, nosso eterno senador, né? há décadas, né? ele vem há décadas falando disso, e eu queria uh, uh, acrescentar sobre isso o seguinte, que uh, a renda básica se tornou um tema constante no debate internacional nos últimos anos. Né? Por quê? Porque está ficando claro, né, aquilo que o Gabriel colocou muito bem na fala dele, que... Uh, a renda de salários, né, da forma assalariada convencional, ela tende a se reduzir no mundo todo. Quer dizer, o avanço tecnológico que é impulsionado pelo próprio capitalismo, ele vai uh, acabando né, com, com empregos, ele vai retirando a possibilidade de as pessoas fazerem o planejamento das suas vidas, a partir dos seus empregos e tal, como aconteceu, uh, de um modo geral, a partir do, do Segundo Pós-Guerra. Né? É, então, eu acho que esse é um, é um tema atualíssimo. Né? Agora, é, é preciso pensar também o seguinte, a, a forma como foi pensado o financiamento da Seguridade Social na Constituição de 88 não foi respeitada. Né? Foram criados tributos, que permitissem, por exemplo, financiar a aposentadoria rural, que antes não estava incluída no sistema, né? que permitisse pagar os benefícios de prestação continuada para idosos e deficientes de baixa renda. Para isso foram criados, por exemplo, a Contribuição Social sobre o lucro Líquido, a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Só que o que, que acontece? Boa parte desses recursos, através da DRU, né, da desvinculação das receitas da União, acaba sendo separada, no fundo, para fazer o superávit Primário para pagar o serviço da dívida. Então, tem outras questões aí por trás, né? além das que você colocou, as aposentadorias milionárias aí, completamente fora dos tetos e de tudo, de judiciário, legislativo, né? mas tem uma questão estrutural de que a forma como ele foi pensado na Constituição de 88, o financiamento desse sistema, eh, ele não foi obedecido. Por isso que o SUS sempre enfrentou dificuldades. Por isso que lá na frente se criou a CPMF, que, aliás, é um tributo excelente do ponto de vista técnico. Mas depois derrubaram a CPMF. Enfim, então acho que é toda um, uma questão que realmente tem que estar no nosso foco. Eu sou absolutamente defensora da renda básica de cidadania. É... Vamos lá, eu vou tentar me relacionar com a parte que eu consigo, mais ou menos, dentro do, do, do que você disse, porque eu não tenho um pouquíssimo conhecimento técnico sobre a previdência e sobre o sistema de seguridade social. É, isso que a Leda falou sobre a renda básica de cidadania está no debate internacional, eu acho que é importante a gente ver isso e ver um argumento que eles estão usando lá fora bastante, que é o fato de que a gente caiu numa, numa armadilha ideológica de que o setor privado é quem gera riqueza. Sendo que não é. Não é. É o setor estatal que gera a riqueza. A Apple é praticamente uma empresa estatal. Porque 95% da tecnologia de todos os produtos Apple que, que, que são produzidos são feitos no MIT, que é um Instituto Público. Então, a, o dinheiro público é o que gera a riqueza das grandes empresas. Então, assim, ao mesmo tempo que o salário está desaparecendo por causa da automação, ao mesmo tempo que a gente está perdendo a possibilidade de emprego, ao mesmo tempo que a nossa capacidade técnica está aquém do que exige o mercado, o mercado está explorando o que a gente produz. A produção da Apple é nossa, a gente não devia comprar um iPhone, a gente devia receber pelo iPhone que é produzido. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem, tem essa, essa distorção ideológica assim, entre o que é privado e o que é público, que está no centro dessa discussão sobre renda de cidadania, no, na, na Europa principalmente. que eles estão falando assim, quem, quem produz o conteúdo do Facebook? Sou eu, é você, é você, é você, é você. Somos nós. Quem lucra com o Facebook? Mark Zuckerberg. Por quê? Se a gente é a força de trabalho dele. Então, assim, a gente se tornou escravo voluntário de grandes corporações. Certo? que não estão retribuindo para a gente aquilo que eles tomam da gente, que é a nossa força de trabalho e fisicamente o nosso dinheiro. Porque assim, o Estado é o grande fomentador das grandes inovações tecnológicas do mundo hoje. É o Estado, não é o setor privado. O setor privado não tem coragem de investir em tecnologia de ponta. Ele não investe, ele não investe. Em Todas em as te... Nem, hã? Oi? Nem em ciência básica. Nem em ciência básica. Nem ciência básica. Se você for ver, por exemplo, a, a, a indústria farmacêutica hoje, por exemplo. Toda a pesquisa da indústria farmacêutica, o chamado PD, né? pesquisa e desenvolvimento da indústria farmacêutica, foi terceirizada. Para órgãos que recebem dinheiro público. Eles ficaram só com a parte de desenvolvimento e a parte de pesquisa virou setor de marketing na, na, na indústria farmacêutica. Né? Então, assim, aquele dinheiro que a gente, re, que a gente gera e que a gente paga de tributação, acaba indo num, num, num duto contínuo para o setor privado, que não devolve para a sociedade. E muito pelo contrário. Tem empresa, por exemplo, o Google. É uma empresa superavitária em termos de impostos. Isso é uma loucura. Eles recebem tanta, tanto incentivo fiscal ao redor do mundo, por exemplo, o polo de tecnologia na Irlanda, é, o, o polo financeiro nas Bahamas, o polo de desenvolvimento de produto no Silicon Valley. Todos esses lugares são espaços em que eles têm, em que eles têm benefício fiscal. Então eles, eles juntam todo o benefício fiscal e no fim das contas, ao invés de pagar imposto, o Google arrecada que nem estado. Entendeu? Então assim você tem, você tem toda uma, uma lógica de desconstrução do Estado que não faz sentido o Estado não, porque o, o próprio mercado não se sustenta sem o Estado. Então você tem um duto de privatização do dinheiro que poderia resolver boa parte dos nossos problemas, inclusive a renda básica de cidadania. Eu só estou trazendo um insight sobre o, que, que, tá, o que, que se discute lá dentro desse tema que você colocou, porque eu tenho muito pouco conhecimento do sistema previdenciário nacional para poder te dar uma opinião mais, mais fundamentada. Bom, a partir dessa ótima é, pergunta, tivemos aqui duas contribuições, eu queria abordar um outro aspecto. É, que diz respeito justamente ao que permitiu a construção do sistema de seguridade no Brasil, embora até hoje não identificado dessa maneira, pois nós não conseguimos montar o orçamento da Seguridade Social, não é? mas, de certa forma, nós tivemos um, um avanço considerável olhando que era o Brasil até 1985, é? que é o sistema de saúde no Brasil, em que as pessoas morriam, na verdade, sem acesso a, o Sistema Único de Saúde, para citar um exemplo, ele talvez seja ainda hoje um dos melhores sistemas de tratamento, de enfrentamento da saúde que temos na América. Ele é melhor que o sistema americano, norte-americano, por exemplo, que deixa milhões de pessoas sem acesso. Ele, o SUS tem problemas, não é? possivelmente não vai se manter a persistir é, o atual governo e, na sua sucessão, é, forças políticas identificadas com essa perspectiva. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, na realidade, nós tivemos uma experiência inédita no Brasil, que foi um período longevo de experiência democrática, entre 1985 e 2014. Nós não somos um país de cultura democrática, nossa experiência aqui é o autoritarismo. E essa experiência do ciclo político da Nova República, que deu estabilidade para governos, sucessões eleitorais, em que partidos derrotados aceitavam o resultado... Essa experiência foi inédita, mas também, ao mesmo tempo, ela não foi acompanhada de nenhuma reforma estrutural do capitalismo brasileiro. Nenhuma reforma, tal como, por exemplo, apresentava aquele documento fantástico que o próprio PMDB lançou em 1982, Esperança e Mudança, que chamava a atenção que, para sair da ditadura, para ir democracia, se precisaria fazer uma série de reformas. A reforma política, a reforma eleitoral, a reforma do Estado, a reforma tributária. Então da mídia, exatamente, né? então nós não acumulamos força suficiente para fazer as reformas estruturais, mas tivemos um longevo período democrático e que, fruto dessa, dessa experiência democrática, foi a construção de, um, de uma emergência de um Estado de bem-estar social, né? cujo principal aspecto é realmente o sistema de seguridade social. Não é o único, mas é um aspecto inegável. Né? Agora, esse ciclo político da Nova República se assentou basicamente no aumento do fundo público, ou seja, aumenta a arrecadação, nós saímos de alguma coisa em torno de 22% para o PIB, para alguma coisa de 34%, 35% do PIB, ou seja, nós aumentamos em 10 pontos percentuais o fundo público. Esse aumento do fundo público se deu fundamentalmente na, na base da previdência social. Quem pagou mais imposto foi uma parte da classe média, mas sobretudo os mais pobres. Não é? E essa melhora do fundo público permitiu financiar duas coisas fundamentalmente. Primeiro, o, o gasto social, nós saímos de um gasto social, em 1985, de 13,5% do PIB, para um gasto social, em 2014, 23% do PIB. Então, houve um aumento inegável do gasto social. Mas também houve um aumento inegável do gasto com os serviços financeiros, com os juros da dívida. Saímos de um gasto com o juro da dívida de 1,8% do PIB para um gasto, bom, depende do ano, 6%, 7%, 8%, 9% do PIB. Então, então exatamente, a é 14% do PIB. Então, na verdade, o, o, a experiência do ciclo político república, ele se sustentou, na verdade, atendendo os mais pobres, tá certo? através do fundo público, do gasto social, e, de outro lado, o, o financiamento do rentismo, que é a parte que compensa a baixa taxa de lucro que se ofere numa economia que cresce pouco. Só que esse sistema acabou. Então, já está claro quem vai ser o derrotado. Ou seja, o derrotado é o corte do gasto social. Se as projeções estiverem corretas, pela emenda constitucional 95, daqui a 20 anos o gasto social que estaria em torno de 23%, quase 24%, o último dado de 2014, ele possivelmente regride para alguma coisa em torno de 14%, 15% do PIB. Nós voltamos ao período militar. Então, quer dizer, esse ciclo político que se abre agora com, com, com o governo Temer é um, um ciclo que não tem espaço para o povo. Ou seja, por isso que é importantíssimo esses debates que nós estamos começando a fazer aqui, né? esse projeto Brasil que o povo quer, para, na verdade, sintonizar com as tendências, com o que o povo está pensando, os diferentes segmentos, para ver se nós construímos uma convergência para apresentar no ano que vem um projeto que seja distoante, divergente do que nós temos, porque não tem, infelizmente, saída para o povo a se manter né? o programa que foi denominado uma ponte para o futuro, não é? mas que, na verdade, se revela em um país que vai ter, pelo futuro, muito mais o seu passado do que um futuro digno. Então, o Arthur falou que é uma pinguela para o passado. Então, está bom. bom. agradecer a Leda, ao Gabriel ao Márcio, e à plateia também pela participação. Agora nós vamos ter um, um novo debate, agora, nesse segundo momento. É sobre desigualdade no Brasil. Convidamos vocês também que estão acompanhando pela internet para continuar acompanhando. É, e, enquanto a gente prepara aqui o próximo, a próxima mesa, nós convidamos vocês também que estão na internet a ver um vídeo sobre o nosso projeto Brasil que o Povo Quer. Obrigada a todos.